Existe um abandono da população do sol nascente. Não só se tornou a maior favela do Brasil, como o governo não tem um planejamento organizacional, não tem uma preocupação cotidiana, sistemática, com a população do sol nascente. A população, deputados, manda mensagem para nós falando das precariedades, da falta de investimento, de cuidado com o sol nascente. O sol nascente é uma realidade no Distrito Federal e o governo precisa ter um olhar de investimento, de instalação de aparelhos públicos como educação sanitária saúde, cultura, que a política cultural não pode ter um olhar para a periferia que seja olhada só da segurança repressiva para a juventude negra, para a juventude periférica. Foi essa casa que aprovou a criação da região administrativa, mas a gente precisa olhar, dado a dado, se o governo tem cumprido os critérios da criação de uma nova região administrativa, me parece que não tem cumprido. Temos que fiscalizar e apontar para que o governo do Distrito Federal possa resolver o quanto antes.